Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, vim com uma dica passo a passo para você, mas antes você tem que ter a liberação do seu médico e aproveita, vai lá na descrição ou nos comentários desse vídeo, tem o nosso cardápio para ganho de massa magra feito pelo nutricionista de acordo com o tipo de dicas de treinamento que eu ministro aqui no canal. Ganho de massa magra, só R$ 23,00. Pô, não adianta se, se enganar achando que só exercício vai dar resultado, não. Tem que ter cardápio e aí você segue direitinho que você vai conseguir atingir seus objetivos, tá bom? Vamos ao que interessa. A dica de hoje, vamos trabalhar membros inferiores da seguinte forma. Eu quero trabalhar o seguinte, quero trabalhar as minhas coxas. Só que eu não posso fazer movimento, porque eu sinto dores nas articulações. Eu não tenho problema de saúde, mas eu sinto dores nas articulações. Como eu posso resolver isso? Com exercícios isométricos. Exercício isométrico é o seguinte. Perna esquerda à frente, direita atrás. Eu só vou flexionar, dobrar a perna de trás e ficar paradinho nessa posição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mudei, vou virar o lado e vou fazer para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Claro que você não vai fazer seis segundos, você vai fazer o tempo que você consegue. Tem pessoas que vão conseguir ficar até um minuto, outras vão conseguir ficar cinco segundos, quatro segundos. Não importa, o que importa é que você consiga fazer, como eu falei, tem que ter sempre a liberação do seu médico. O outro exercício que eu irei fazer, ainda para membros inferiores, explicar bem detalhado, é para essa parte interna aqui da coxa. Como é que é feito o exercício para essa parte interna da coxa? Muito fácil, colocou a mãozinha na linha da cintura, foi à frente, voltou, foi à frente, voltou, perna estendida, esticada, nada de perna dobrada, não é fazer dobrado, olha, a perna esticada, vai, ó, à frente, voltou à frente voltou aí para o outro lado a mesma coisa ó à frente voltou à frente voltou à frente voltou à frente voltou professor eu posso usar uma caneleira para fazer pode desde o momento que não seja muito pesada que aí vai te dar um resultado legal e lembrando que lá embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você poder adquirir o cardápio ganho de massa magra da promoção. Gente, acredita, esse cardápio faz milagre. Vamos lá, mais uma dica. Essa outra dica é o seguinte, você vai abaixar, vai ficar de joelhos, assim como eu estou, pronto, de joelho. Agora, você vai fazer a seguinte posição, fazer a extensão da sua perna atrás, Vai elevar, ficar na linha do seu glúteo, vai travar sua perna aqui e flexionar, sem deixar o joelho cair. O joelho tem que estar em cima, flexiona, estica, flexiona, estica, flexiona, estica. A mesma coisa para o lado oposto, ficou na linha do seu glúteo, flexiona, estica, flexiona, estica, flexiona, estica. Essa dica desses três exercícios, se você começar a fazer direitinho, com calma, sem muita carga, você já vai ver resultados reais, claro, sempre associado ao cardápio. Por que eu falo isso? Porque o cardápio é a peça fundamental para te trazer os resultados que você deseja. Mais uma dica aqui do canal, fácil, boa e que vai te dar resultado. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.